O último Major de CSGO começa em 4 dias, e digo último, pois a partir do ano que vem, os Majors serão de CS2, rapaziada. Enfim, ontem a válvula lançou as cápsulas, ou melhor, as últimas cápsulas de adesivos, e eu garanto para vocês, são as cápsulas com os adesivos mais bonitos da história do jogo. Colocou todas as outras no chinelo, rapaziada, eu vou.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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, demorou Mas chegaram, cápsulas do Major Paris, último Major de CSGO A partir do ano que vem, Major só de CS2 E há boatos que por ano Teremos apenas um Major, óbvio Com uma premiação muito melhor, o primeiro Se não estou enganado, será na Dinamarca Nada confirmado ainda, mas é quase certeza já Cara, já vou começar aqui fazendo o meu pick and challenge Que é o mais fácil da história Tipo assim, 3-0, todo mundo sabe que é a G2 0-3, putz, tem muitas opções cara. Gamer Legion Apex, Monte Nunca ouvi falar Ah, nunca nem vi João Galzão aqui também eu, Mano, Monte 03 é monte, óbvio E aí quem passa? Bem passa Fluxo passa, eu espero Mas a gente se garante aqui na Phase, na Ence, na Nip, na Mouse e na Liquid Pronto, podem copiar aqui que, mano, vai dar bom Vamos falar sobre os adesivos Temos aqui as cápsulas dos Legends, Challengers, Contenders E eu vou mandar o papo Dos Contenders, esse adesivinho aqui da Fluxo, mano Esse FX aqui Cara, sem caô, mano, tá sensacional E assim, não é esse o adesivo mais bonito de todos dos tempos, não, são os adesivos desse major, todos, no geral, Para começar aqui atrás da logo do time, não tem fundo não é poluído de maneira nenhuma segundo, até aquela ilustração ali por detrás da palavra Paris, tá legal tá somando ao adesivo, mostrando todos aqui pra vocês, ó, da Liquid Face Clan, Ancy, Greyhound Moss, Complexity Fluxo, nossa, tá muito louco da Fluxo Bonito demais. The Mongols, o da Blast. E aqui começam os dourados que seguem a mesma linha, basicamente. Aqui nos Challengers temos Nip G2. Forze, legal. ADI, né? daquele jeito, né? Pen, bacana. Gamer Legend, mais ou menos. Mais ou menos. Apex, interessante. Monte, sei lá, nada a ver. Blast já vimos. E aqui os dourados, né, enfim Agora, dos Legends, meu amigo Aqui a parada fica legal Bem ligue nesse adesivo da Fnatic que. um ligue nesse adesivo da Navi Que na minha opinião é o adesivo mais bonito de todos que a Navi já teve Tá muito louco, mano, sem caô Não gostei, asmei Adesivo da Fúria, eu digo a mesma coisa O único defeito aqui é que a logo da Fúria tá tão grande que tá encostando ali na ilustração do Paris né? Acho que poderia diminuir um pouquinho, deixar isolado, ia ficar mais legal Mas, mano, isso tá sensacional Vitality Heroic Heroic Sei lá A logo antiga era mais bonita Bad News Eagles Into the Breach Nine E esse adesivo aqui Tá bugado Ele não é pra ser assim A Valve cometeu um erro Ela fez um adesivo Com base apenas Nos contornos Da logo do time Só que na real A logo do time tem fundo Não é um PNG A logo do time é essa Tem ali um fundo branco E a Valve Ignorou Então provavelmente Esse adesivo aqui Será atualizado E aí o da Blast Aqui começam os dourados Deixa eu mostrar O da Fúria dourado Nossa Cara. Isso daqui tá muito louco, mano Vou comprar só da Fúria Mostrar a assinatura dos jogadores também, só dos brasileiros Assinatura do Arte Drop, legal, curti o Cacerato, né, ele sempre muda E olha que interessante, agora ele fez o A Uma torre Eiffel, da hora Safe e o Yuri, jogadores da PEN temos o Biguzera, Hardzão Nex, Skulls e por último, o Zevice, mano, o Zeb joga múltiplo. Mas os jogadores do Flux, na minha opinião, tem, mano, as estruturas mais interessantes, principalmente pelo VSM, né? O VSM, depois de tudo que passou, tem o seu adesivo no último Major de CSGO, cara, que história da hora, ó. Adesivinho do Felps, vou mostrar aqui os holográficos que eu acho que os holográficos da Fluxo, mano, isso é louco History, Luconzi, VSM, cê tá maluco o que a assinatura braba tá lembrando muito a assinatura do Rox, que na época era da 9Z, um adesivo que valorizou muito enfim, do Wood, fazendo referência aí ao Pica-Pau é isso, vou comprar aqui algumas cápsulas só pra brincar um pouquinho, tá ligado? e alguns aqui também pra tentar logo da fúria eu queria assinatura do VSM holográfica e fúria dourado. é conta zicada, né, Vocês sabem dificilmente vai dar bom mano aí ó ó que coisa feia, muito feio filho Meu Deus. Fnatic, dourado agora, eu sei. Ah, mais uma chance. Ah, é. Evitar glitter Eu não curto muito adesivo glitter, mano. Sem cor, mas enfim, vamos... Vamos para o de assinatura de jogadores nesse momento. Tosse. Nem pra ler o nick dele, ó. Anne Hilton. Bicha. Mano, última capta. Caso vocês queiram. Eu gravo um vídeo abrindo, mano, várias, várias, várias, várias. Tipo, ó, broca. Caso vocês queiram, que eu faça um vídeo, né, abrindo, mano, várias cápsulas, até pegar um dourado, posso trazer. Só deixem muito like aí e vários comentários. Alguns crafts já foram simulados com esses adesivos, eu quero começar mostrando. A da Nova Famas, aquela Famas da coleção da Nubis, com quatro adesivos da Fúria holográficos, mano. Deem um ligue nisso daqui, que parada sensacional. Tá muito louco. O mesmo, eu digo, desse adesivo da Fúria em uma K47 Aquecimento de Aço. Tudo bem, é uma K47 Aquecimento de Aço Blue Jane, né, tem um pattern legal. Mas, assim, ficaria bom em qualquer uma. Vocês Vamos falar, pô po dog, porque você tá falando que esses adesivos são os mais bonitos da história do CSGO, sendo que se o de Stock Home e Anti-Warp também tinham ali um fundo completamente limpo, sem nada atrás do logo do time? Mano, primeiro que esses adesivos de Paris, a logo dos times está um pouco maior, então comparando aqui ó, o adesivo de Paris, o símbolo da Folha está muito maior que o de Antwerp e de Stockholm. Fora que essa logo, né, do, do Major Paris ali de baixo, tá menor e tá mais bonita do que as anteriores. O cara coloquei um do lado do outro e, meu, o último, na minha opinião, é o mais bonito disparado. A comparação aqui do adesivo da Navi. Então tem o de Stockholm, Home, Antwerp, e, por último, o de Paris. Aqui, nesse caso, eles estão bem parecidos, não muda muito. Embora eu ache que o efeito holográfico do de Paris tá mais interessante. Duas coisas que eu pretendo fazer. Comprar os adesivos holográficos da Fluxo e colar quatro na CAC. K47 Nightwish. Mano, esse combo. Se alguém fizer antes de mim, já tô falando que, pô, eu vou fazer. Não tô com de ninguém. Tô pensando nele. Desde que os adesivos saíram, eu já tô pensando nisso. Mano, vai ficar maluco. Provavelmente, o Gal fará algo parecido. Eu também quero colar quatro adesivos da Fluxo no Macaca 47 Headshot. Embora, eu tenha certeza que na Nightwish... Vai combinar mais. Queria fazer um craft legal também com o um adesivo do VSM, mano. Mas assim, eu tô, tô sem ideia. Me dêem ideias aí nos comentários. Tamo junto, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. É aquilo. Deixem muito, muito like. Para uma parte 2, abrindo centenas de cápsulas desse Major. Posso trazer, vocês sabem. É isso, manos. Eu ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Pachorro 1337. Um Fa.